Olá, povo deste canal! Sempre que eu apareço por aqui para falar sobre adaptações, surge medo de ser um novo Percy Jackson. Mas por que desse medo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que rolou com as adaptações da saga e sobre a nova série que está a caminho. Jackson é um universo literário escrito por Rick Riordan que traz em suas diversas séries paralelas os mitos, os deuses mitológicos ao mundo moderno. A primeira série dessa saga é Percy Jackson e os Olimpianos, que introduz a gente a esse universo em que os deuses gregos estão no mundo moderno e a gente conhece o Percy, que é filho de uma humana com Poseidon. Nisso a gente acompanha a jornada dele e dos seus amigos no acampamento meio-sangue Essa primeira série tem cinco livros e ela foi a única história do tio Rick que já foi adaptada para as Delonas Um caos, foi caos, mas foi adaptada Ainda sobre os livros, existem cinco sagas do Rick Riordan que se conectam entre si e abordam né? as mitologias grega, egípcia, romana e nórdica Além de alguns contos e extras, né? Que a gente sempre gosta. Eu sou fã de Percy Jackson desde muito novinha. Não posso negar que sou filha de Atena, apesar de ter ficado com algumas dúvidas aí. Por sinal, me conte qual que é o seu parente olimpiano. Admito que fiquei super feliz quando eu descobri que ia ter uma nova série de Percy Jackson, porque, né? Vamos falar das adaptações! Bem, como nem tudo são flores na vida de um Fandom, com o sucesso de Harry Potter e O Senhor dos Anéis, em 2010, a Fox lançou a tragédia cinematográfica que é Percy Jackson e o Ladrão de Raios. E não contentes, em 2013, eles lançaram a sequência Percy Jackson e o Mar de Monstros. E foi pior ainda. Se é possível, foi. E as adaptações foram tão ruins que viraram trauma para quem é fã de qualquer série literária. Então sempre que alguma coisa vai ser adaptada a gente já pensa: será que teremos outro Percy Jackson em mãos? Além de terem mudado completamente a história, eles se perderam muito nas características principais dos personagens. Uma delas a idade. Então, nos livros o Percy começa com seus 12 anos e na série ele já tem 16. Então pula muito essa fase de crescimento que é bem importante para ele ao longo dos livros, né? Por sinal, eu posso fazer um vídeo inteiro só falando sobre o que deu errado em Percy Jackson nas adaptações dos filmes, então se vocês querem, comenta aqui embaixo Felizmente, em maio de 2020, vieram os refrescos Tio Rick anunciou pelo Twitter uma adaptação da saga diretamente para o Disney Plus Lembrando que o Rick Riordan, né, que é carinhosamente apelidado de Tio Rick pelos fãs é, ele não participou do desenvolvimento dos filmes Entretanto, agora na série ele está diretamente ligado à produção e ao roteiro Então nós podemos ficar bem esperançosos Vamos então às informações que nós temos hoje em maio de 2021 Sabemos que a primeira temporada vai ser inteira sobre o primeiro livro Então vai trazer os acontecimentos de Percy Jackson e o Ladrão de Raios E provavelmente vai ser mais uma dessas séries curtinhas do Disney Plus Entre 6 e 8 episódios se seguir essa lógica, então, provavelmente nós teremos uma temporada por livro, o que garante ali pelo menos cinco temporadas, se der tudo certo nessa primeira. Além disso, está confirmado que nós teremos a idade original dos personagens. Então, tanto Percy quanto Annabeth vão ter ali mais ou menos 12 anos nessa primeira temporada, e a intenção é que eles cresçam com a série conforme os livros vão passando, né? As, as temporadas vão passando. Um caso especial pro Groove que... Ele não tem 12 anos, apesar de ele parecer bem novo nos livros, né? Mas ele é um sátiro mais velho já Então, vamos ver o que eles vão fazer aí Por sinal, o groove do filme é bem bom, né? Hum. O que traz uma perspectiva completamente diferente daquela protagonizada por Logan Lerman que por sinal não foi um Percy de todo ruim, ele só tava na hora errada, sabe? Eu imagino que ele teria se dado super bem de Percy Jackson ali pela história dos Heróis do Olimpo, que é a segunda série. Porque ele já tá mais velho, 17, 18 anos. No primeiro livro, né, O Ladrão de Raios, o Percy tem 12, então ficou muito difícil trabalhar com o Logan Lerman. Falando em Annabeth. É óbvio que com essa mudança das idades dos personagens, aquele romance que começou lá no, nos filmes não vai rolar, por enquanto, porque eles são muito novinhos e essa construção dessa amizade deles vai ser muito mais legal de assistir. Em novembro do ano passado, os fãs foram surpreendidos quando a esposa do Rick Riordan publicou no Twitter que o episódio piloto, o roteiro do episódio piloto, já estava com os produtores e eles estavam muito felizes com o que estavam vendo. Ela disse também que a adaptação é um processo demorado, mas que eles estão super animados Agora, a alegria veio em dezembro, quando, em um dos eventos do Disney, o primeiro teaser de Percy Jackson foi revelado Assim como o nome da série, que vai permanecer, Percy Jackson and the Olympians, que é o nome original Segundo sites gringos, a previsão era que a seleção dos atores acontecesse logo no começo de 2021 e as gravações ainda no primeiro semestre Eu acredito que ainda vai demorar um pouquinho mais Por conta da pandemia O lançamento está previsto para 2022 Mas assim, 2022 vai até dezembro, né? Tem um bom tempo ainda para preparação do elenco e gravação Em março a gente teve mais alguns anúncios Incluindo sobre o budget da série Aparentemente o orçamento dela vai seguir os mesmos padrões Que foi com WandaVision e The Mandalorian Então assim... A série tem um grande potencial para ter efeitos visuais bem legais Além disso, que eles ainda estavam escolhendo o diretor Agora, em abril, foi anunciado que o processo de seleção dos atores Estavam em seus estágios iniciais Pelo Twitter, o Rick Riordan deixou claro que eles tinham iniciado o processo Para encontrar o personagem principal, o Percy E disse ainda que o objetivo é permanecer fiel à história original E ter o Percy com idades entre 12 e 16 anos ao longo da série de TV Além disso, ele deixou claro que eles estão procurando a pessoa perfeita para o papel e que não estão prestando atenção a questões étnicas, e o projeto pretende ser bem diversificado e inclusivo. O site oficial está permitindo o envio de fitas caseiras para a candidatura desse papel e ainda está deixando bem claro que, nesse momento, eles só estão procurando o Percy, mas que em breve provavelmente eles iniciam aí a busca pela Annabeth e pelo Groove. Durante as últimas semanas o fandom foi a loucura, vários possíveis Percy surgiram aí, vários videozinhos saíram na internet. Então assim, fica aí a nossa ansiedade pra gente descobrir quem vai ser Percy Jackson e como que vai ser a adaptação. A gente tem bem poucas informações ainda, acredito que vai levar um tempo pra gente ter imagens, qualquer coisa relacionada, mas... Já estamos bem ansiosos e particularmente bem felizes com o rumo que a adaptação está tomando. Eu vou tentar deixar vocês sempre atualizados sobre o que está acontecendo, então para isso você não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e me seguir nas redes sociais que eu trago bastante conteúdo de cultura pop por lá também. E eu acho que é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!